Vou continuar aprovando projetos que beneficiam nossos municípios mineiros, colocando-os nos trilhos do progresso brasileiro. O coordenador da bancada mineira, o deputado federal Diego Andrade, e também o deputado federal Aelton Freitas, não mediram esforços juntos ao governo de Minas Gerais e ao TRE mineiro, para que Minas Gerais se tornasse a primeira unidade da federação a se integrar com base de dados na identificação civil nacional, o que acarretará uma economia de recurso para todos os participantes, em decorrência da utilização de uma solução única para o processo de identificação dos cidadãos residentes no Estado. Esta integração também facilitará o acesso dos processos aos serviços públicos digitais.